viajar ah. com, com, com o Celso Cavallini, o Celso é campeão de judô, de não sei o que e tal, enfim. E ele brincando, ele falou, ah, vamos fazer um, tem aqui na grama, gente. eu falei, meu, eu puta gordaça, eu vou deitar em cima dele, ele vai se fuder. Sim. Vou jogar o peso, ficar molão e, pô, vou travar <risos> o cara, né, velho. Mano, ele deitou, e falou, deita aí. Eu vou, mano, eu juro que o cara fala assim, ó. É, e te taca essa, assim, você fala, Caralho, que A grande velho? a grande realidade <risos> que porra é o, essa. O Verdun vai falar que o brasileiro jiu-jitsu, o Hélio Grace começou a desenvolver as alavancas porque ele era magro, tô falando Sim. certo ou não? Claro, óbvio. Então, porque ele era não magro magrinho. e ele queria fazer um, um negócio de defesa para pessoa não, era que era magra absurdo, ganhar né? da pessoa que era mais maior, forte, era mais é, forte. É, é. é o brasileiro jiu-jitsu começa entendi, daí. Entendi, entendeu? É. Entendi é muito absurdo isso. Parabéns. Acha... Temos uma aula aqui. Pronto. De Brasília em Jiu-Jitsu. Aham, uh -huh, não, foi não é...